Leda, muito obrigada por participar aqui do nosso Mundo do Baú. Estou ah, curiosíssima para saber que objetos você separou, aí, objetos que fazem parte da sua história, das suas recordações de vida. Quero saber se você é uma pessoa que costuma guardar coisas. Eu sou quase acumuladora. Eu guardo tudo. Só que eu estou em São Paulo, nessa quarentena. Então, o meu, meu quartel-general... Onde eu guardo mais coisas fica no Rio. Então aqui eu tenho poucas coisas guardadas assim. E tenho pouca história porque a gente guarda coisas porque tem um tempo de história, né, vivido. E aqui eu tenho dois anos só. Sim, sim. A maioria então, das coisas está. Maioria das hein? coisas está no Rio de Janeiro. Mas você é, uma a maioria, a de guardar, é você gosta de guardar coisinhas, lembranças, cartinhas de fãs, presentes, enfim, coisas de viagem, souvenirs. Gosto, gosto, sim. Que gostoso, Leda. Bom, o seu nome está lá. No... Eu sempre vou checar o nome completo das pessoas, um pouco da história delas, para saber o que, que diz o Wikipédia. Uh, sobre você, Leda Maria Linhares Nagli, nascida em 5 de janeiro de 1951, ano que vem, faz 70. Nele. Leda, você está ótima. Eu não acreditei quando eu vi. Está ótima. Uh, e marcou a história na televisão brasileira. Eu acho que durante muitos anos no Jornal Hoje, na Rede Globo, né? e depois mais 20 anos no programa Sem Censura, que você comandava é, maestralmente uh, e que sei. marcou a televisão também, marcou sua carreira, né, Lida? Você tem saudade dessa época de TV ou você está feliz da vida no YouTube e não troca mais por nada? Não, eu acho que eu vivi muito bem o meu tempo de TV e estou muito encantada com o YouTube. Eu acho que meu lugar é aqui, daqui para mais coisas no YouTube tipo o quê? Sei lá, outro programa, outro canal, Você vai formato, aguentar esse formato, é várias inovações, né? hein? É uma trabalheira, você vai aguentar mais coisa? Claro, eu adoro eu? trabalhar. <risos> você, eu já vi que você é bem workaholic, gosta de ligar para as fontes. É, traz eu gosto resultados de trabalhar. Eu tenho feito agora duas lives três lives por dia ao vivo de uma hora e depois eu faço o clube da notícia à noite o clube da notícia é um grupo de conteúdo fechado que a gente faz é, que são membros pessoas que se inscreveram nesse clube entendeu e eu faço uma curadoria de notícias então toda noite eu faço um resumo das notícias do dia a gente discute conversa e tal e hoje aliás é o último dia para se inscrever como membro do Clube da Notícia, que a gente vai fechar mesmo o grupo. E é então, uma coisa nova, é uma coisa dia, que surgiu na quarentena. Entendeu? Fez, Não uma é uma coisa que existia dia. antes. Último dia é para se inscrever, entrar como membro do, do canal, porque a gente vai fechar o grupo, entendeu? Tá no legal, canal. Então as ligado? Entrev... Tá? Olha só, nesse grupo eles terão entrevistas exclusivas, é, informações fechadas e tal. No canal, todas as entrevistas que esse grupo vai ver em primeira mão. Os, a todas as outras pessoas do, que quiserem assistir o canal verão no dia seguinte, entendeu? Certo. Ah, é, mas todas as entrevistas ficarão disponibilizadas no canal. Só que o, os membros do Clube da Notícia terão uma prioridade, digamos assim. Né? Olha, você tá terão me dando comentários especiais. Terão vários, vários eventos e várias coisas exclusivas para o Clube da Notícia, que fecha hoje. Hoje é a última live aberta às oito e meia Nossa. da noite e, e nessa pandemia aí nesse isolamento eu também criei uma livraria meu filho criou e me deu de presente uma livraria.ledanag.com.br que funciona na internet claro que o Duda me deu o dia das mães e ainda abrimos o site porque o site estava pronto para ser lançado aí ver esse isolamento social então tem um site ledanag.com.br que tem entrevistas do hoje que você falou Algumas do Sem Censura, algumas do Hoje e que todas legal. as do canal. Ainda tem o que Sarau legal. da Leda. Tem que muita legal, coisa lá, que massa. muito material. Você me deu uma ótima ideia, porque eu tenho também um quadro de notícias. É o A Indignada, o meu quadro. E eu apresento as segundas e quintas-feiras. Bacana essa ideia de fazer um conteúdo exclusivo para um pessoal que é membro. Paga ali uma mensalidade, coisa pouca, né? Mas para ter essa interação exclusiva é, com você, né? Muito bacana. Uhum. Seu canal no YouTube é Leda mesmo né sim é tá tudo Leda E Leda é é um história. Se, se um dia você quiser conferir o A indignada é também no YouTube o canal Lu Liviero tá lá indignadíssima porque olha tá cheio de coisa para gente se indignar mas a gente não veio aqui falar da situação atual a gente veio para conhecer a sua história e conhecer a sua história através de objetos que você guardou aí ao longo da vida tô curiosíssima para saber qual foi o primeiro objeto que você vai mostrar para gente olha o, como eu não tenho muitos objetos aqui em São Paulo o que que eu fiz eu peguei eu, eu sou a rainha do porta-retrato eu devo ter uns 50 na minha casa no Rio aqui devo ter uns uns 20 mas eu escolhi três para te mostrar que é o o Duda e eu e o Duda pequeno depois o Duda maior eu e ele, uhum. eu e ele, a minha fixação mesmo, <risos> pode chamar de fixação, não digo. Total. E agora a nova paixão que é o trio, que é a família do Duda. Esse é um ponto que eu achei que me marca, porque o tempo porta retrato de toda sorte, assim. Até o meu selinho de um ano, sabe, de, de vida, aquele cartãozinho que antigamente as mães Sim. faziam, eu fiz para minha neta também. Acho que se pegar para te mostrar. Eu fiz da minha neta também. E, e a minha mãe fez para mim. Até isso eu tenho guardado, entendeu? Eu gosto disso. Aí Duda, o Duda, logo. você falou, o Duda é a sua fixação e natural, né? É o filho único, tal, é, companheiro, é, vale. etc. Perdeu o pai em 2002, né? É, ficaram hum. só vocês dois. Então, é, é mais que compreensível essa relação é, de vocês. E eu imagino que você tenha. Guardado muita coisa do Duda. Não me diga que você guardou até o umbigo dele, porque isso claro. era coisa. Você guardou? Mas é claro. <risos> tá lá o umbigo? Tá no rio, mas tá lá, numa Pode. caixinha. Caixinha de gosto cabelo. Eu muito de etiqueta, sabe, de botar etiqueta nas coisas. É, sabe, caixa de envelope, sabe, envelope branco, tá lá escrito envelope branco, senhora, porque eu detesto ficar procurando as coisas e eu gosto de uma certa organização embora eu seja meu escritório sempre seja uma grande bagunça entendeu mas é uma bagunça cheia de etiquetas organizadas <risos> para você sei. e é claro que eu guardei um bico evidente <risos> caixinho de cabelo tudo né você teve o Duda com quantos anos o Duda se chama Eduardo chama Eduardo a gente só fala Duda, Duda, Duda, Duda. Eu falei, será é, que é Duda, Carlos Eduardo? Ele escolheu chamar Duda, né? Mas ele chama Eduardo. É... O que você perguntou mesmo? Que eu dancei perguntei, aqui. Perguntei... É... Ah, se ele se chama Eduardo e... O que mais que eu perguntei? Nem sei agora. Bom, mas ele se chama Eduardo, tá. E falando, eu falei do cachinho de cabelo, coisas que você guarda dele. Sempre mas enfim, Ah, com quantos Beleza. anos você teve o Duda? Foi isso? 32. Tá. Tá no auge 38. da sua carreira né em no auge da sua carreira eu tava no Jornal hoje Ou o claro. auge da minha juventude também né muito então, bom então... muito bom Duda tem 36 ele vai fazer ele vai fazer domingo 37 anos ah, que vai exatamente. ser a primeira vez que a gente não vai passar o um aniversário junto isso é punk assim e ainda nem aceitei muito Ainda estou ainda com dificuldade de lidar com isso. Você acha que você é over com o Duda? Eu não sou, porque ele não deixa. Se ele, não de... Se ele deixasse, eu seria. Eu, por Grudar mim, seria. Mesmo. é mesmo. pela, pela minha, meu jeito de ser, eu seria. Mas ele, ele soube colocar limite desde muito cedo. E eu também coloquei limite nele muito cedo. Assim, a gente sempre teve reservas e... E a gente sempre lidou muito bem com isso. Então uhum. até hoje eu acho que a gente. É, eu acho que a gente tem uma relação muito saudável, muito próxima, porém com determinados limites. Uhum. Sabendo que pode ir só até ali, né? Tem ciúme da Sabrina? Não, imagina, zero. Gosto muito dela, acho que ele está apaixonado. E... Quem está apaixonado? E adoro ser Eu adoro, adorei estar apaixonada e adoro ver gente apaixonada. Claro, saber da alegria dele, né? Alegria a alegria do filho. A história né? dele de amor é outra história. Minha história é com ele é de mãe e filho zero ciúme. Sem dúvida. Vou pedir para você mostrar as fotos depois, e, de novo, e mostrar para gente qual era a ocasião ali, se é que você lembra. Tá, eu escolhi outras coisas também. Sabe? Pode mostrar, vamos lá. é Porque eu gosto de viajar. Eu fiz uma viagem ao Líbano, que eu achei genial. E aí eu, eu peguei... Eu, como eu tenho poucas lembranças aqui, de, até de, de viagem, é? né? Eu, eu escolhi isso aqui, que é o Cedro do Líbano, Baalbek e a Nossa Senhora do Líbano. Esse... Porque também não trago coisas muito grandes de viagem, porque é sempre um transtorno, né? Mas eu achei esse aqui tão bonitinho. A e sua eu, ascendência eu toda... é libanesa? Você tem ascendência Eu sou neta de, de libaneses, meus avós ah. eram libaneses. Tá, dos dois lados não? Não, do um lado tem os espanhóis aí na parada. Ah, <risos> do lado espanhols. da minha mãe. Mas o lado árabe sempre prevaleceu, eu sempre me senti mais árabe mesmo. Uhum. E... em que sentido em que sentido no sentido da do desenho do rosto no sentido do do jeito excessivamente amoroso no temperamento quente marcado por se declarar assim, sabe o Duda é minha paixão essa parte eu acho bem árabe ah, e um pouco ah. dramática eu também sou dramática <risos> E essa dramaticidade eu acho que é bem árabe. então Eu foi também muito peguei bacana um pra outro você. negócio que é um, um, uma proteção, o um olho grego, que aliás é turco, mas a gente chama de grego, que eu trouxe do México, que também foi uma viagem excepcional. Olha que adorável. O que, que é adorável. isso? É uma cabaça? O que, que é? é? É tipo uma. Tipo uma, uma é, pode ser uma cabaça ou uma jarra, e é cheio de olhinho grego, tá vendo? Milhares Ai, de olhinhos gregos. Que, aliás, não são gregos, são turcos, mas eu adoro. Você sabe que eu vi uma entrevista Enfim, Eu gosto sua. muito de olho grego também, tem pela casa inteira. Assim. Eu vi uma entrevista sua, você comentando que viajou pouco é, é, profissionalmente porque você foi logo para a bancada, que foi até o meu caso também. Eu entrei no jornalismo achando que eu ia viajar. O intuito era esse, primeiro, né vou conhecer o mundo. E no fim também fui para a bancada muitos anos e acabei ficando ali. Mas eu digo que a profissão, de qualquer maneira, me deu condições de viajar, por minha própria conta, para lugares incríveis, né? E, e eu queria saber se você tem algum lugar preferido no mundo, algum lugar que você gosta sempre de voltar, qual é o lugar que você gostaria de conhecer assim que a gente sair dessa quarentena e puder entrar de novo num avião, sabe-se lá quando, né? Olha, eu viajei muito pouco para o meu gosto. Eu gostaria de ter viajado muito mais. É... Eu acho que Nova York sempre eu gostaria de voltar. Sempre. E eu gostaria muito de voltar ao Líbano, porque eu adorei ter ido a Beirute e ter ido a alguns lugares, Sidon e tal. Mas eu gostaria de, de ficar mais tempo. Foram, foram sete dias e eu acho que seguraria perfeitamente uns 18 dias. Uhum. Eu gostei muito, achei muito, muito legal, muito legal. Damasco, eu gostaria de conhecer é? a Turquia, eu gostaria de conhecer vários lugares, entendeu? eu sempre fui muito rápido aos lugares e pouco assim eu viajei muito pouco mas eu nunca pensei no, em viajar é, eu nunca linkei o jornalismo e viagem entendeu eu sempre fiquei achei até que eu passei muito tempo dentro do estúdio na verdade dentro da na no, no estúdio de TV é... nunca nunca viajei por causa disso por causa Sim. do jornalismo entendeu Sim. eu sempre viajei porque com amigos, para curtir e tal. Férias, lazer tal, né? Sim. É. É. Que bacana. Essa coisa do Líbano é uma pena, né, Leda? Porque é um país que está, enfim, enfrentando uma situação né, política complicada. O Líbano sempre Damasco, tem uma situação... Dizem que é maravilhoso, sempre... né? Sempre tem uma situação política complicada, mas sempre tem uma época que dá para você ir com muita tranquilidade. Quando eu fui, foi excepcional, assim. Foi maio do ano passado. Foi bárbaro. Do ano passado ou retrasado? Agora eu já nem sei. Mas eu gostaria muito de voltar. Eu achei tudo muito bonito a história do mundo ali. O... Demais. Nossa, o começo da nossa história. Muito legal, isso. muito emocionante. e é Nova isso? York eu voltaria toda hora, todo ano, duas vezes por ano, se eu pudesse. Que delícia, bom demais. Deixa eu ver a canequinha. Deixa eu ver a canequinha. Ah, sua caneca. A caneca faz parte da minha vida agora, é a caneca do canal. Faz parte da minha vida. Quantos eu anos já de é do canal? André, a fez? caricatura do André Lemos, que me deu de presente a caricatura. Aí eu pedi licença a ele para fazer a caneca e ele deu. Três anos já de canal? Três anos de canal. Que maravilha. Que Sabe, delícia. eu vi agora uma, uma pessoa aqui de Braga, lembrei que Portugal é um lugar que eu gostaria de voltar e voltar por um tempo eu também fui muito rápido eu queria ficar um tempo lá sabe conhecer é, é, e eu até já ouvi eu, eu só você fui a Lisboa de... eu queria ter ido mais sabe conhecer é. realmente o país ouvi você comentando também que poderia por exemplo nessa facilidade que a gente tem no YouTube e na internet hoje em dia fazer programas lá de Portugal sim porque não eu gostaria e eu acho que é viável sabe o... eu só tenho pena de dessa história dessa pandemia não sei quando é que isso vai acabar né sim sim nem se vai acabar é pois é não sei você separou mais algum objeto aí para gente não agora eu só tem a caneca tá eu vou pedir pra você voltar naquela primeira foto então sua com tá. o Duda para você contar para gente em que contexto foi isso aí isso que aqui foi aniversário a do Duda. O Duda sempre gostou de andar fantasiado sabe de He-Man, de Thundercat, de Homem-Aranha de tudo ele sempre gostou e aí aqui ele tá de Thundercat mas é claro que eu sou mãe tava foi maio deu uma esfriada eu botei um casaquinho <risos> em cima da e ele me cobra até hoje que eu vou ter por um casaquinho em cima Estragou da Estragou a fantasia Patrick. dele estraguei a fantasia no dia do aniversário mas não dava para ficar sem o casaquinho <risos> A e a outra, outra foto... qual é a última que você tinha mostrado? A outra foto foi no, no apartamento que eles moram, ele e a Sabrina. Tá, foi, mas ele... E agora os... A Zoe vai fazer dois anos, então a foto tem dois anos e meio, mais ou menos. Ah, foi antes dela nascer, né? Foi antes dela nascer. Tá. E da netinha, o que, que você já conseguiu pegar ali para guardar também no seu baú? Ah, já eu tenho uma parede cheia de fotos... Caixinho de cabelo essas coisas não não eu tenho uma parede cheia de fotos dela tenho lembrancinhas do aniversário eu guardo essas coisas e todo mundo me debocha mas dane-se eu guardo a lembrancinha sabe o meu filho mesmo me debocha outro dia ainda tinha <risos> tipo umas lembrancinhas do chá de bebê que ele queria que eu jogasse fora mas nem morta <risos> Eu, eu te entendo, eu te entendo. Eu gosto mesmo, e vou manter, vou ter essas coisas. Imagina, nem pensar. você Tudo bem, você é de guardar coisas, tal mas é difícil a gente ir lá olhar, é difícil arrumar tempo, lembrar de fazer isso, mas é uma viagem deliciosa. Quando ah, mas eu exponho, comer, né? eu deixo exposto assim, em instante, entendeu? De vez em quando eu vejo, gosto de ver tem mais cultura também que que eu comprei em nova York eu acho que na primeira vez que eu fui a nova York são dois operários sentados numa barra de ferro que é da construção de nova York. na verdade são os oito assim gigante mas eu, eu só aqui. eu só trouxe dois porque não podia trazer os oito mas os oito são lindos né eu tenho um amigo que colocou no hall do apartamento dele ficou deslumbrante mas eu achei desconfortável para trazer eu te falei eu trago uma coisa pequenininha mas trago uma recordação Sei Sim. Lá, gosto disso, eu gosto muito de foto também, sabe? Eu gosto de foto de papel É, sabe? Você falou dos porta-retratos, né? É, manda, eu gosto de foto de retrato, foto de papel Tem um varal de fotos assim na, na frente do meu... No quadro de aviso em frente do meu computador Eu gosto de foto Gosto de Bacana. lembrança Bacana, Leda. Olha, você já tá, então, há três anos aí com, com o seu canal é, e já, já tá falando de planos, né? para mais produtos, coisas diferentes, tal. E hum, tem algum, alguma pessoa que você hum, queira muito entrevistar e que ainda não conseguiu, que não te deu bola ou disse não... <risos> Ah, um monte de gente não me dá bola. Ah, imagino! É sim, um monte de gente da bola. Então eu faço um monte de entrevista. Agora Imagina tem umas só. pessoas que não respondem, tem umas pessoas, todo mundo diz sim, entendeu? Só que algumas não marcam. Então, quando eu falo que muita gente não me dá bola, é nesse sentido. é Você quer fazer entrevista, você fala com a pessoa, a pessoa fala, claro, ótimo e tal, e depois nunca encontra um tempo, ou também a agenda não dá, o dia que pode eu não posso. O que, que você acha que é o é mais complexo. difícil do YouTube? É essa coisa de produzir as entrevistas, você faz entrevistas direto. Não, e é não tá produzir falando. é tranquilo. O que eu acho mais difícil do YouTube era é não ter mais dinheiro para fazer entrevista todo dia, igual eu igual estou fazendo nas lives. As lives são tranquilas, eu também não dependo de ninguém, dependo só do entrevistado um telefone uma luz que eu já tenho tudo eu já tenho aqui não eu fica bom agora YouTube. por exemplo estou brilhando ó, a luz fica esquisita ah, eu totalmente, vamos é. tocar o barco e pronto o importante eu, eu acho consigo, é o YouTube? conteúdo sabe ah, como assim no YouTube não, não tem dinheiro para fazer entrevista não entendi você tá ganhando é dinheiro porque se você é quando você tem patrocínio etc fica mais fácil você viabilizar porque você tem que pagar o editor você tem que, que ter produção o produtor então, eu não tenho produtor eu mesmo produzo eu não posso me queixar não entendeu que as pessoas são muito gentis comigo eu produzo e eu consigo tipo hoje é, eu marquei duas lives uma já tinha marcado desde anteontem e a outra eu marquei agora antes de entrar no ar com você para sete da noite e hoje a minha... vai ter Mandetta não é isso eu vou fazer o Mandetta às 5 horas oh, e às sete horas da noite às sete horas da noite eu vou fazer o Ricardo Barros que foi Ministro da Saúde do governo Temer e que e tem uma visão diferente sobre a, a saúde a cloroquina essa, essa coisa que virou né? Essa disputa política que... que o Brasil disputa até medicamento eu nunca vi isso na minha vida Verdade. né a cloroquina virou uma coisa de, esquer... de direita daí a esquerda detesta e ninguém presta atenção na, na quantidade de gente que está se curando com isso o próprio deputado Ricardo Barros que foi ministro do Temer e que não é não é um cara assim alinhado com o Bolsonaro acabou de, de dizer na televisão eu vi que ele teve a o coronavírus e ele tomou a cloriquina. o, o carlinhos de Jesus tomou e sarou o doutor Roberto Calil tomou e sarou eu gosto dessas pessoas assim sinceras sabe Sim. que também admitem que tomar tomam um lado da coisa que assim, a, é, cloro, mas... a cloroquina não é de direita ou de esquerda ela, claro. ela só ela só me interessa se ela curar pessoas ela não me interessa pelo, pela ideologia e, é. e essas pessoas que tomaram e ficaram felizes com o resultado né tão vivas tiveram alta é muito importante que elas falem né até para dar uma apaziguada nesse pânico né? porque é um é, pânico ouvir, generalizado né? Em relação à a, a, a Covid-19, é claro que é grave, é claro que é sério, é claro que para 5% da população é terrível, porque é até é fatal, mas a gente tem que tentar uma coisa que dê um ânimo, né? Você vai claro, olha, se eu tomar esperança. cloroquina, eu melhoro. Poxa, eu quero não quero ninguém doente. Oleda, mas me diz uma coisa: você, você ou me anima ou eu já acabo com esse canal meu hoje. Luciana Lu Oliveira, Luciana Oliveira lá no YouTube, tá ganhando dinheiro com o YouTube ou não tá? Não, tô ganhando algum, mas não é um ganhar um dinheiro, não é um salário. Não é um dinheiro, não, né? não é um dinheiro que pague todas as contas, não, não é. O que, que precisa é um O que, que precisa para chegar a esse ponto? Ué, precisa ter milhares, é. de... precisa ter patrocínio, entendeu? Mas eu nunca fui uma pessoa de eu não tenho é, o know-how de lidar com o comercial entendeu Aberta eu sempre comercial. me preocupei apenas com o conteúdo então eu acho que as pessoas é que têm um lado comercial os, os apresentadores brasileiros sobretudo os de programa de auditório assim eles têm um lado é, de um lado comercial realmente entendeu que eu nunca desenvolvi então tô tendo que desenvolver agora e não sou não é o meu forte entendeu meu e aprendendo, forte né é fazer entrevista é é conteúdo sempre foi meu forte então é, eu ainda não tenho patrocínio eu, eu estava com o patrocínio da Sodier e espero que a que ela volte e ela disse que vai voltar mas aí a pandemia fez com que ela tivesse que se retrair como muita claro. gente porque é porque é importante né ela recuperar os franqueados dela recuperar a estrutura a repensar a estrutura dela claro, e claro. ia, também é. e espero que ela volte espero que outras pessoas apareçam mas quando eu falo que se eu tivesse mais dinheiro que se eu tivesse mais patrocínio eu faria mais conteúdo entendeu uhum. eu faria mais essas lives estão mostrando que eu tenho fôlego para isso e gosto de fazer eu tenho prazer também não precisa de equipe né? para justamente editar Sim, Nesse momento, trabalho, como né? é por telefone, eu estou conseguindo dar conta de tudo. Eu produzo. Aliás, eu acho que eu sou bastante multifacetada nesse momento, estou sendo, porque eu estou cuidando das coisas da casa, estou cuidando do canal, estou cuidando de tudo, entendeu? Estou dando conta de tudo. Agora é tudo muito louco, entendeu? Tem dia que eu troco roupa de cama meia-noite né? e meia, entendeu? Quer é que dormir pra... tarde, Leda? Você dorme tarde ou, ou dorme cedo? Não, eu não gosto muito de dormir cedo, não. Eu gosto de dormir é, em torno Você não tem cara, você tem cara de Mas cara de eu motivo. preferia, é, mas não gosto de trocar roupa de cama meia-noite e meia, mas às vezes só dá tempo essa hora. Sim. Eu fiquei o dia inteiro envolvida com o Clube da Notícia. Porque eu também não posso fazer o um Clube da Notícia assim, né? Tem que pensar nas notícias do dia, na repercussão. No claro. que vai ser manchete amanhã e tal. Então é, é trabalhoso também, né? então você vai fazendo tudo assim ao mesmo tempo mas eu vou dando conta de tudo ao mesmo tempo de manhã eu cuido um pouco da casa daqui a pouco eu cuido um pouco do almoço daqui a pouco eu cuido um pouco aí eu vejo uma coisa para não quero entrevistar essa pessoa aí, eu vou correr atrás da pessoa largo tudo para lá no almoço essas coisas mas tudo bem agora por exemplo eu tô morrendo de fome mas meu almoço tá ali eu vou almoçar assim que a gente acabar então... daqui a pouco eu vou atacar outra produção e é assim mesmo sabe você falou essa coisa de libanesa né a libanesa também é boa de cozinha você é puxou não, isso estou. não isso eu não puxei não não sou boa de cozinha não é uma pena mas não sou mesmo é, tudo bem não se pode ser bom em tudo né meu bem você eu tenho é a... mal do jornalismo maravilhosa eu cozinho é. mal mas em compensação eu acho que eu sou boa arrumador arrumadeira sabe e eu sou muito eu sou de otimizar as coisas sabe eu levantei vou fazer café enquanto o café a máquina liga para eu botar lá minha cápsula eu já liguei a máquina de lavar e vou fazendo tudo ao mesmo tempo chega no final da serra que ótimo Entendeu? mas o Lizar. meu foco é a produção mesmo eu gosto disso de produzir de entrevistar de fazer é disso é. que eu realmente gosto mas às vezes tem que fazer, nesse momento de pandemia, a gente tem que fazer um monte de coisa, né? Comprar pela internet, ver se está faltando remédio para pedir na farmácia, porque tudo está levando <coughs> dois dias, às vezes um dia. É, então é, tem que ir, se planejar é. muito, né? É. Nós estamos aí, estou na luta. Maravilha, querida. E arrasando, que é o melhor Imagina, de tudo. Arrasou, Parabéns nada, pelo tô, seu sucesso é, na TV ainda. e agora por essa virada, essa guinada, que eu acho que é um exemplo para tanta gente, né? De primeiro saber que é a vida fora da televisão, para nós profissionais, eu acho que isso foi maravilhoso. Eu costumo dizer que, ao que quê? Dez anos? Se a gente saísse da televisão, a gente, a gente dependia da televisão para exercer... O nosso dom, entrevistar, falar, etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai lá, liga um celular, liga um computador e, e, e tem a televisão, a sua televisão. Então, isso é maravilhoso. É você está aproveitando desse, dessa... Uh... Uh, ferramenta maravilhosamente bem. Eu convido os seus seguidores a conhecerem também o meu canal no YouTube, Luciana Oliveira Você, Leda, se quiser se inscrever no meu canal, fico muito okay. feliz. Eu, obviamente, sou inscrita no seu canal. Muito e o Furo obrigado. Do Baú tá lá. Essa entrevista nossa é o Furo do Baú, é a terceira temporada. Fazendo agora em casa, já que estamos em quarentena, e vai ser uma delícia poder mostrar para o meu público lá no YouTube os objetos que guardam que você guarda de recordação as coisas que te que te fazem feliz né e que e que conta um pouco mais da sua história muitíssimo obrigada viu muito obrigada a você e Uma ótima tarde. Aí, a gente tem que, que usar o que pode assim né fazer tudo que a internet é, tudo do bem que a internet permite tudo tem milhões de possibilidades vamos correr Claro. vamos nessa não Muito é? obrigada, Leda. Obrigada a você. Um abração. Um grande beijo. Tchau. E aí eu vou chamar para as 5 horas tem Mandeta no meu Instagram, Leda Nardi Oficial. Vem comigo. E de noite tem o Clube da Notícia e hoje é o último dia para se inscrever. Aí fecha o grupo. Vem comigo. Valeu. Maravilha. Falou. Tá feito. Obrigada. Estarei lá. Um beijo. Tá bom, Leda Nardi, gente. Tchau, participando querida. aqui do nosso Furo do Baú. Que alegria, que programa gostoso, que conversa boa. Tudo de bom para você, Leda. Obrigada, tô saindo, hein? Tchau. Vai lá, beijo. Gente, esse foi então o Furo do Baú ao vivo a primeira vez. Gostaram? Ah, meu Deus, tô até emocionada. Que bacana fazer aqui o Furo do Baú. É um quadro que eu gosto muito. É um quadro, como eu disse no início aqui, que as pessoas que participam gostam também, porque elas têm que ir lá, fuçar, mexer. E lembrando você, já teve entrevista com a Ana Paula Padrão, com a Fafi Siqueira, com a Silvia Popovic. Tá tudo no meu canal, youtube.com.br Lule Vieiro. Vai lá, se inscreve, compartilha, deixa o seu like e me segue aqui também no Instagram, tá bom? Grande beijo para vocês. Essa entrevista estará lá no meu YouTube em breve. Acompanhe, aperta o sininho.